Opa, tudo cada vez melhor? Estou passando aqui para deixar uma reflexão rápida para você. Pega essa lição. Toda vez que você foge daquilo que te faz mal, sejam medos, fobias, traumas emocionais, o que quer que seja, você está dando força ao carcereiro que te aprisiona aí no teu próprio corpo, na tua própria mente. E ao chamar para perto então os seus desafios, eu preciso usar essa palavra do que problemas, você tem a chance então de entender o que é que eles querem de você e para você. E isso é libertador, porque assim acaba aquele pique-esconde que você vive com as suas emoções, os seus pensamentos e os seus sentimentos. Você passa então a compreender o seu medo como um conselheiro confiável, e não mais como um carcereiro. Agora diz para mim se faz sentido para você isso e por quê, combinado? Permita-se, liberte-se e experimente a paz.